Vamos tá carregado por quê? Iogurte Iogurte nota certinho aí Oi? Nota bonitinho aí, cadê? Oi, tem que passar nota tá pra você, né? Não, não é um pra mim, não sou polícia Aqui, Os caras vão parar ali em cima Iogurte Solta um, solta um Não vou gostar não, filho, vou passar Não vou gostar não, filho, vou passar Estou com iogurte, cara Não, claro que não, ué. Não, eu não estou descarga não, Dona. Não, mas eu estou parado desde ontem, velho. Eu trabalho na cama fria. Não, eu já falei para o cara lá. Não posso ficar não, filho. Não posso ficar não. Porque Pelo com data curta aí. Não, eu trabalho na cama fria também. Não, mas não posso ficar não. Aí liberado para passar. tá liberado para passar. Não, não, não passar. Cara, eu vou embora. Você vai levar para Pode passar que eu vou passar. Hã? Você vai levar para Não vai. Não, mas cara, eu não posso ficar, não, cara. Se eu pudesse, você quer igual prazer. Vocês podem entendeu? Não, mas eu aí... aí, não posso. Pois é, né? não, mas aí. Não, mas aí vocês estão ficando porque você quer, cara. Ninguém tá obrigando que vocês a ficar. Entendeu? Olha ah, pra nós aí, cara. Olha ah, pra nós aí. Olha aí! Os caras não mato lá, deixa eu de pedra, deixa aí. A polícia não tá lá agora. Você vai. Aí depois você morre. Opa, boa viagem! Vai levar pedrada!